Round Fight. E aí pessoal, hoje nós estamos jogando um jogo muito legal Que é o jogo Garou Mark of the Wolves Esse jogo é de 1999, lançado para Neo Geo Mas ele tem um PC, que caso alguém queira baixar Quem gosta do jogo de luta E também ele tem para... PS4, tá? Que eu tô jogando no PS4. Esse jogo, a jogabilidade dos personagens não é tão rápida. Eu tô jogando com o King Jeru. E tá enfrentando a Janete. Essa Janete é conhecida. Tá fazendo aqui. Chute. Morreu. <risos> Agora eu tô enfrentando o Terry. nossa o cara, tá... Tá esperto, defendeu ali a minha jogada. Eu tô com errada ali, mas volta. É legal, jogar esse jogo quem gosta vale a pena ele tem alguns personagens do The King of Fighters quando aparecer eu vou comentar aqui para vocês Deixa eu ver se eu ganho se eu tiro esse Terry de vez pronto o melhor <risos> sabe agarrar ele fica afastando né esperando um, acertar e o trem da Zona Leste tá passando <risos> atrás <risos> tá apareceu no um braço meu, como meu especial Especial bonito oh, Calma mano. Conferindo se o amigo tá bem Tudo é família nesse jogo Round 1 esse pequeno aí é o é filho da Mai com Andy. O Andy que é irmão do Terry. Então esse menino é o sobrinho do Terry. <risos> é uma família toda jogando. Todo <risos> mundo sabe jogar aí. só! bonito! Top. Quem já jogou esse jogo? Comenta aí, pessoal. Quem lembra desse jogo, ou quem quiser também baixar, como eu falei, tem essa opção de abaixar aí pro, pro PC e pro Play 4. A pequena que é a Nossa, tirou pro um chute meu especial do do pequeno aqui. Segura o meu. Round one. Fight. Estou enfrentando esse cara. Eu falei, isso é forte, mas até agora não fez nada. <risos> tá, tá apanhando feio, só tem tamanho. Meu, tu nem vai ser gente. Ai, ai. <risos> aqui. Hum. Gente, tu tudo isso com um golpinho só. Toma o meu, o meu sem fazer direito. Deixa eu dar meu golpe sozinho oh, agora tá agindo Vem, pra você ver Posso sair do meu golpe? Ah, não, cara Você tá achando que vai me matar? Um Vem, cara Chupa cara Foi ele com o golpe todo Tá bom, tá bom, bom, tá bom. <risos> arena enfrentando o mestre Esse não é o mestre não. Esse esse cara ele ele é o dinossauro do The King of Fighters. Eu gostava de jogar com ele no The King of Fighters, no The King of Fighters 14. Esse jogo ele tá com essa.. essa roupa, com essa.. Não sabe se é uma águia, se é um falcão. Eu não sei, gente. Comenta aí. Precisa ficar com senão ele vai ganhar. Esse personagem, ele gosta de agarrar também. Olha, ele ia segurar meu golpe. Ah! Acabou pegando. Sai! Olha, defendendo. O jeito é não parar. Agora morre. Não <risos> Gamberné, agora vai ser complicado enfrentar isso aqui. É, irmão? Irmãos, né, os dois, então fica difícil. seu irmão com raiva, de dar boa, nenhum convivência com o teu irmão, porque não não é boa companhia, não é boa influência. Esse <risos> daqui bate, bate até morrer é, aí. Vai ter que bater, tem jeito. <risos> Eita, eu sozinho. Hum. Vou então, acabar logo, vou ficar com dó, vou acabar não querendo bater, é melhor matar logo, se livrar do irmão. <risos> Calma, só tem mais um pouquinho. Vai. Uh! Ainda vai conferir se o se matou mesmo. Matou então, não, vamos dizer que não matou. É um um, agora ele O castigo dele agora <risos> tá O mestre foi, foi bater em toda a família E agora ele lascou <risos> O mestre está batendo sozinho ali No taco <risos> <risos> Eita não! Eu preciso terminar a história! Mal começou, já tá dando um golpe. Com essa mão usada pra cima. Poxa vida, me deixa. aqui Ai, oh, tá esperto Vai pra lá. Vai pra lá de novo. Deixa eu jogar. Eita, tá, dá o meu golpe. Vai! Para de segurar! Socorro! Eu vou morrer! <risos> meu, tá difícil! É continuar aqui. Não vai ficar desse jeito não. Como assim? Como assim? Como no mestre o sangue vai mais do que o seu. Você bate, bate, bate e nunca, <risos> nunca morre. quer ver que eu morri? Sai! Socorro! <risos> Quase, gente. Tá no risquinho. Quase que eu morro. Vem. Se defendendo, por favor. Dá tá uma alçada. em aqui, Vai pra lá. Meu, agora deu. Ficar com essa perna, com essa mãozada. Vai ter que ser no próximo, vai ter que ser no próximo. Final. Tem que ter muita atenção. Ah, começou. Ah! Defendeu meu golpe. O que será de mim? Eu preciso terminar esse jogo. Socorro! Já era, minha vida. Toma! Tudo de mim! Continua, amigo! Ah, socorro! Gente, eu preciso ganhar! Não, não! Vai! Quase que eu morro! Vocês viram? Foi suado, meu amigo. Ele ia se limpa aí mesmo. E é isso aí pessoal, espero que todos tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima, tchau!